Oi gente, tudo bem? Sou a Nossa Vó e tô aqui no canal do YouTube A Nossa Vó Responde Mais uma vez, respondendo aqui as minhas fãs As minhas é, ex-alunas as minhas seguidoras, né? Que tem suas dúvidas. Então, eu tento aqui, no, da forma mais é, possível, responder a todos, tá bom? Então, aqui. É, para uma boa cicatrização, qual é a melhor recomendação? Então, várias formas, várias orientações a gente vê passando por aí. Cada profissional tem uma forma de trabalhar. Eu vou passar para vocês a minha, tá? Então, assim... Todo o trabalho que eu faço, todo, tá? eu higienizo o rosto da pessoa, ela vai embora, eu falo minha querida, daqui três ou quatro horas você vai aquecer, não tenho nenhum copo aqui, você vai aquecer um meio copo d'água no micro-ondas ou no fogão bem quente, é óbvio que numa temperatura que não vai te queimar, mas tem que ser no micro-ondas ou no fogão, não é água de chuveiro, tá? Esquentou essa água, pega um algodão, coloca na água e encosta na sobrancelha, ou na boca, ou na areola. É Essa água quente, ela vai imediatamente derreter aquela linfa, aquele exudato, aquele sorinho, aquela aguinha, ou seja lá como for que você chame isso que é a secreção que sai depois do procedimento, que nada mais é do que o seu organismo querendo cuidar daquele tecido que foi lesionado. Aquilo é que forma a casca, que quando a pessoa não remove esse exudato e vai passando a pomada em cima numa quantidade excessiva, aquilo vai engrossando, engrossando, engrossando, engrossando e a casca se forma cada vez mais grossa. Então ela removeu aquilo... Aí é que ela vai entrar com os cuidados com a pomada cicatrizante. A pomada cicatrizante tem que ser um restaurador dérmico que foi feito, desenvolvido e criado para micropigmentadores, tá? As melhores empresas já produzem isso. Nada de remédio de farmácia. Nós não podemos receitar remédio. Então aí você vai mostrar para ela, querida, passa um pouquinho de nada aqui, desbasta bem. Essa oleosidade você vai passar um pouquinho pra cá, pega mais um pouco, um pouquinho pra cá. E mantém hidratado, faz isso duas a três vezes por dia. Então ela lava no primeiro dia só e aí ela mantém hidratando todos os dias. Aí, não lavar a cabeça nos três primeiros dias, evita aquele contato com água, shampoo, condicionador, por conta do ferimento estar aberto nos três primeiros dias. Depois, vida normal, continua só com a pomadinha, tá bom? Que se ela protege essa pomada, essa casca, e essa casca se mantém úmida, existe mais possibilidade do pigmento ficar seguro aqui dentro. Porque se ela não trata e essa casca seca, a chance desse pigmento querer ajudar a amiga casca dele é muito grande. E se isso acontecer, provavelmente um retoque vai ter que ser feito. Nada de pigmento praticamente vai sobrar ali na pele, tá bom? Um beijinho pra vocês. Todo cuidado com a micropigmentação é pouco.